Quem cobre os custos do homem é a tarifa diretamente, é absurdo. É o passageiro que depende daquilo para ir para trabalhar, voltar do trabalho, ir para um hospital, ir para uma escola, ir para um cinema. É injusto que só o usuário direto pague pelo serviço. É a cidade como um todo que é usuária desse serviço, não diretamente. Mas o... O, o cliente do Sim, se então, serviço, né? Claro. Todos se beneficiam. Uhum. Então todos têm que bancar os custos de um serviço desse. Uhum. Mas é uma outra coisa, a gente mexeu nisso aí, mudando as regras contratuais. Em vez de pagar por quilômetro rodado, aliás, em vez de pagar por quilômetro rodado, uh, se voltou a pagar e a gente rompeu com isso. Eles ganhavam por, por passageiro transportado. Passageiro transportado, eles ó, diminui as viagens e, e, e, e superlota uhum. é e perde qualidade. Nós invertemos essas regras, senão, vai ter que pagar por quilômetro rodado E com a, com a frota tal, em tais condições de idade dos ônibus, uma, uma quantidade da frota tal, que aí você garante qualidade. Tem, então você tem que intervir em vários aspectos para você dar uma lógica ao sistema. Porque, por exemplo, a questão das, das pistas de bicicleta. Generalizar para a cidade é um erro, é um equívoco. Tem região... Sabe, que piorou o transporte, porque tem o táxi, tem, tem o ônibus, tem a bicicleta, onde não tem que quer é ciclista. São poucas as pessoas que usam a bicicleta para trabalhar. Você tem que pensar o sistema também para ser um meio de transporte para se locomover na cidade. Não tem nenhuma solução mágica que resolva todos o problemas de locomovão na cidade, de mobilidade. Tem que ser vários, várias soluções integradas. Você repensa, pensa a cidade como um todo. E pensa a cidade em dinâmicas distintas em cada região. Você tem que pensar um sistema de locomoção dentro da própria região, que é uma grande cidade da região. Não, é tudo convergente para o centro, tudo. Às vezes você tem que vir para o centro para pegar outro para lá, entendeu? Você tem que ter um sistema dentro da própria região, de um bairro para outro, dentro da própria região, que são distâncias grandes, que justificam uma linha de ônibus. Enquanto outra pode se alimentar, né, os grandes veículos De, de grandes Ou, ou metrô, ou ônibus mesmo E tem as motos gente. Então, O que morre de jovem, todo dia De moto, Mota, não é moto de lazer é Não é puro. moto de trabalho morre, de, claro. morre em penca essa meninada aí, né? é? os motos, Morre, todo santo é, dia Todo dia morre, morre. morre em E em o penca. custo de saúde disso, serviço público Para atender os que ficam com, com problema As ah. sequelas de um, de um acidente, quando não morre Aí fica as sequelas uma, uma, fica até imobilizado, alguma, sabe? Sim, sim, sim. É, uma, é uma irracionalidade, é uma ilógica. Essa cidade, sabe, não tem uma lógica. É burra, que, né? é, burra é burra. Desde o é seu início. Né? É, é incrível. Avenidas né? de fundo de, de, de, de vale, em cima dos rios. Né? <risos> um absurdo. Essas grandes vias, que é para poder a, estimular o, o automóvel. Né? E, e nessas grandes vias, esses túneis, esses viadutos, não passa ônibus, sabia? É proibido, não passa ônibus não, é só automóvel. Então, grandes investimentos de infraestrutura para beneficiar o transporte individual, em detrimento do transporte público, coletivo. Nossa.